Oi, lindona, tudo bem? Mila Pado aqui, marqueteira digital, gestora de conteúdo para redes sociais. E hoje eu trouxe para você um artifício, uma ferramenta super importante para você que é produtor de conteúdo ou para você que trabalha gerenciando as contas de outros especialistas, que é o teleprompter. Por que, que é importante, Mila? Porque é muito mais fácil quando você consegue organizar um roteiro, scriptar um roteiro e gravar com esse roteiro já scriptado, usando o teleprompter. Isso poupa o tempo de quem tá gravando, isso poupa o tempo do especialista e pode parecer que ai, mas nossa, mas eu vou ter que escrever tudo e depois eu vou ter que gravar tudo, provavelmente você vai levar menos tempo do que se você fosse improvisar. Porque quando a gente improvisa a gente erra, a gente tem que voltar de novo, às vezes a gente esquece algum tópico importante, conteúdos que realmente precisam de um roteiro que você não pode improvisar como por exemplo criativos de anúncios sabe? Ou então vídeos de venda, você tem que sim usar o teleprompter. E a gente consegue usar muito facilmente o teleprompter para celular, tá? Que é o que eu vou mostrar pra você eu fazendo isso aqui. É um aplicativo gratuito pra Android. Eu não sei se ele funciona pra iOS, mas você pode procurar qualquer outro aplicativo que a lógica dele é a mesma, tá? Então o teleprompter é vida. Às vezes você vê aí um influenciador digital, uma pessoa que tem canal do YouTube há muito tempo, como sei lá, uma Natália Arcuri, um Thiago Nigro da vida. Os próprios para os apresentadores de TV, né? Sei lá, Tata Vernet, Ana Maria Braga. Aí você fala, nossa, como essa pessoa é desenvolta nos vídeos, né? Como essa pessoa consegue ter naturalidade pra falar? Não! Muitas vezes ela tá lendo. Ela tá lendo um roteiro ali, que tá passando na tela, certo? Então, é possível pra você também é um recurso maravilhoso, que se o seu cliente ainda não usa, você tem que convencê-lo a usar. Tem, se ele tiver um pouco de resistência, você tem que dar uma certa insistida ali, porque uma vez que ele pegar o jeito, ele nunca mais para querer saber de outra coisa na vida. E para pegar o jeito, tem algumas dicas que eu vou dividir com você, mas tem que praticar bastante também, certo? Então vamos lá, eu vou dividir com você a gravação da minha tela, mas antes disso, faz o favor de deixar o like no seu vídeo e se inscrever aqui no meu canal, se você gosta de todo esse conteúdo sobre produção de conteúdo e gestão de conteúdo para redes sociais. O aplicativo que eu uso é esse aqui, Speechway, tá? Ele abre assim, tá vendo? São vários arquivos que eu tenho. Vou adicionar aqui, por exemplo, um arquivo aqui, script um, anúncios. Aqui eu posso escrever o texto ou eu posso colar de um texto que eu tenha no Google Docs. Então, eu entrei aqui, vou copiar esse roteiro aqui de vídeo, tá? São vários roteiros, copiei, venho aqui e colo. Se você tiver vários vídeos, você pode acrescentar aqui nessas páginas os outros roteiros. Então vamos supor que você vai fazer uma série de vídeos, cinco vídeos para cinco anúncios diferentes. Então você vai botar todos dentro dessa pasta, tá? Fica mais organizado assim. Pronto. Aí eu vou gravar, né? Gravei aqui. Oi gente, tudo bem? Então eu cheguei aqui, eu tô pra gravar, tá vendo? Isso aqui é exatamente a minha tela. Eu vou colocar isso aqui aqui em cima, porque o texto vai passar aqui em cima. O que eu gosto de fazer é colocar a parte do texto bem pra cima, o mais próximo possível, bem embaixo da lentezinha onde capta a minha imagem. Porque assim, quando eu leio o texto eu vou estar tá quase que olhando pra lente, né? Pra lente da câmera, tá? Aí pronto, já tá tudo no esquema. Só que o que eu gosto de fazer? Eu sempre gosto de dar play no texto e fazer um take, passar o texto primeiro, tá? E só gravar da segunda vez, porque dessa forma você aquece o texto e aí da segunda vez acaba ficando mais natural. Dessa vez eu vou fazer direto, tá? Então, ó, apertei pra gravar. Que história é essa que mulher não pode trabalhar com marketing digital? Quem foi que disse que a única forma de uma mulher gerar renda trabalhando de casa é vendendo bolo de pote, artesanato, Mary Kay?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 Então, quanto mais você praticar, quanto mais habilidade você pegar com o teleprompter, mais natural vai fazer. Você olha pro lado, você dá uma improvisada, mexe com as mãos, sabe? Esse tipo, de desvia o olhar. Se você ler assim, né, com o olho fixo, sempre vai parecer que você tá lendo. Mas na medida que você tá com o texto mais quente, que você tá ali mais envolta, que você dá uma improvisada de alguma forma, o texto fica mais natural. E outra dica importante também é você escrever o texto pensando em como você fala, e não como você escreveria uma monografia por exemplo. Então, escreva o texto, leia em voz alta, porque às vezes algumas palavras, elas dão algum problema na dicção, sabe? Então é melhor você trocar, leia em voz alta e aí, beleza, você fecha o seu roteiro, passa pro teleprompter, faz um ensaio e grava de segunda. Beleza? E outra coisa, você pode gravar aqui na vertical ou você pode gravar na horizontal. Você só tem que se atentar para deixar o texto aqui mais próximo da lente. Se eu gravasse esse na horizontal, dava igual também. E se você tiver mais do que um roteiro num mesmo arquivo aqui, é só você arrastar aqui pro lado que é como se ele passasse as páginas e aí você pode, até na mesma gravação, sem parar o vídeo, você pode gravar vários roteiros de uma vez. E aí, gostou? Salvei sua vida? Agora você pode fazer três coisas. Você pode salvar esse vídeo porque se você não salvar, pode ser que você perca esse vídeo. Você pode encaminhar esse vídeo pro seu cliente, pro especialista. Se você tem alguém que você conheça que demora um uma hora pra gravar um vídeo de um minuto, pelo amor de Deus, não tem necessidade. Em uma hora dá pra gravar no mínimo uns 10 vídeos de um minuto, tá bom? E deixa seu comentário também, porque é muito importante pro algoritmo entender que esse conteúdo tem valor e distribuir esse conteúdo pra mais pessoas. Eu fico por aqui. Um beijo, se cuida!